Inaugurada em 1921, vai completar agora no dia 22, lá no próximo dia 22, 77 anos. É a Casa do União Agrícola Barbarense Futebol Clube. Um clube que já existe há 83 anos e que ingressou no profissionalismo em 1964. E de lá para cá, evidentemente, sempre lutando, batalhando para chegar à divisão de elite do futebol de São Paulo. Aí eu passeio pelas câmeras da Band, através da TV Clube. Você vai acompanhando aí à direita a torcida do União, a torcida da casa, o público feminino, um dia bonito, depois de muita chuva de sexta para sábado, de sábado para domingo aqui em toda a região. Aí a tribuna, onde ficam as emissoras de rádio, a posição da Band, os conselheiros da equipe do União. E a grande expectativa por União e Ponte Preta. E não precisa dizer, você acompanhou no Flash agora há pouco, aí está Santa Bárbara do Oeste. Que é uma cidade que trabalha muito com, né, no, no, setor de, no setor têxtil, açucareiro, também metalúrgico. Uma cidade que tem um desenvolvimento fantástico, 180 mil habitantes. Aqui pertinho de Piracicaba, perto de Campinas, Limeira, Americana. Neste... Eixo todo aqui de muito progresso. Mas então é o seguinte, meu amigo. Vamos abrir o segundo turno e, consequentemente, a antepenúltima rodada. A Ponte Preta lidera com sexta aí, a torcida já esperando os dois times. União e América tem quatro e o Noroeste está na última colocação com três pontos. Vamos às informações com o Pascoal no gramado do Antônio Guimarães aqui em Santa Bárbara. Alô, Pascoal. Então, Jota, um abraço para o amigo da Bandeirantes de novo ligado aqui na Série A2 do Campeonato Paulista. As equipes até momentos atrás, havia um mistério muito grande de quem entraria jogando na lateral direita do time do União Barbarense. E acabou o treinador Benazzi optando pela entrada de Davi com a número 2. Enquanto no time da Ponte Preta de Campinas, João Paulo ganhou mesmo a condição de titular e vai seguir assim com a camisa número 11 da Macaca nessa fase mais importante do campeonato. Deixando no banco jogadores e até um artilheiro da competição como o Regis, que marcou cinco gols, Claudinho que marcou. 5 gols, o Regis marcou 7 gols da competição e o Luiz Miller, que é um jogador muito importante no esquema da Ponte Preta para subir a primeira divisão. Você falou do União Agrícola Barbarense, que no ano passado foi segundo colocado na Série A3, por isso esse ano disputou a Série A2 e está também fazendo bonito, chegando na fase mais importante da competição. O treinador do União Agrícola Barbarense, o Benazzi. Já tem 10 anos como técnico, ele subiu duas vezes com a São Carlense, subiu com a Barbarense, com a Portuguesa Santista e com o Taquaritinga. É um treinador realmente que tem carisma nessa divisão, especialmente nesse aspecto de A2 do campeonato, mas gostaria muito de ter uma oportunidade de trabalhar num grande do futebol brasileiro. O time do União Agrícola Barbarense para este jogo está assim confirmado. Um é o goleiro César. 2 Davi, 3 Orlando, 6 Toninho, 4 Leandro, 5 China, 8 Juari, número 11 Moreno, 10 Edson Pezinho, Gilson Batata, número 7, Wagner, número 9. O técnico é Benazzi, 43 anos. Lembrando que nesse time do União Barbarense, quase todos os jogadores viram os 30 anos. Exceção feita a dois, Juari e Moreno. Os outros são os jogadores mais experientes. ...do futebol de São Paulo, do interior de São Paulo especialmente... ...a Ponte Preta de Campinas, a Macaca... ...Jefferson, número 1... Um, ...2, Dionísio... ...3, João Marcelo... ...4, Marcos Vinícius... ...6, Paulo César... ...5, Fabinho... ...8, Ezequiel... ...10, Mineiro... ...11, João Paulo... ...7, Curé... ...Washington, é o número 9... ...Celso Teixeira é o treinador... O artilheiro do time é Regis, que está no banco de reservas. Sete gols e o Washington marcou seis na competição. Edilson Pereira de Carvalho é o árbitro. Ele tem 35 anos na série A1 do Campeonato Paulista. Apitou 13 jogos e esse é o oitavo jogo dele da série A2. Paulino Rodrigues de Castro Neto, auxiliar número um. E Manuel Gil Gomes, o auxiliar número dois. Todos os ingressos foram vendidos. E deve acontecer um recorde público e de renda aqui na cidade de Santa Bárbara do Oeste. Porque o maior público nesse estádio foi em 88, 10 mil pagantes. J. Júnior. Muito bem. Está aí o policiamento. Se acompanhou também agora há pouco o trabalho ali do Manuel Gil Gomes, que é o auxiliar número 2, aí o Edilson Pereira de Carvalho. Está em ótima fase, né? É Hoje é um dos melhores do futebol brasileiro, esse árbitro Edilson Pereira de Carvalho. O Paulino Rodrigues Castro Neto aí em primeiro plano, o Manuel Gil Gomes lá do outro lado, dando ali, fazendo alguns reparos nas redes aqui do campo do União Barbarense. Aí o policiamento que faz exatamente o paredão, faz a divisória. De um lado a torcida da ponte, aí a esquerda, e à direita a torcida do União, que fica um pouco mais distanciada, né? Porque o policiamento tomou. Todas as providências, não só aqui dentro do estádio, mas desde a rodovia, desde a SP304 que liga a Anguera aqui a Piracicaba, Santa Bárbara Americana. E aí então o policiamento já desde a estrada, né, desde a, a rodovia, já tomando todos os cuidados para que não houvesse nenhum tipo de problema. E aqui um pouquinho de poesia, né, A natureza, a flor, que pode até representar e inspirar todos a muita paz. É o que a gente precisa, e o público feminino, evidentemente. Roberto Guivelino, o cenário tá bonito, o palco tá bonito, um dia bonito. Tem tudo para ser um grande jogo, é a nossa expectativa, né, Riva? Bom dia. Bom dia, Jota, bom dia, amigos da Band. Realmente, essa é a expectativa, né? E você vê que é um jogo importantíssimo. Tanto para a União Barbariense, como para a Ponte Preta. Se a União consegue uma vitória aqui, se você analisar normal pela campanha que vem fazendo... Passa a frente da ponte de um ponto. E se a ponte tiver a felicidade de buscar um resultado positivo aqui, dentro da casa do União, fica numa situação privilegiada. Porque no segundo, segundo jogo do segundo turno, joga sua partida em casa. Aí poderá até dar uma condição melhor, dependendo do resultado, né, Jota? Que hoje joga Noroeste e América. E de São José do Rio Preto, que o São José é o que está mais próximo também, lutando por uma vaga. E o Noroeste não vem atravessando uma boa fase. Enfim, tudo para ser um bom espetáculo, como você bem precisou. Pol policiamento ostensivo. Um policiamento que dá condição realmente para o hábito tranquilamente a partida. Estádio modesto, mas espetacular, agradável. Um, a dimensões do campo não são maiores, mas boas as dimensões do campo. O gramado me parece aqui de cima, um gramado bom, a bola rolando tranquilamente. Bem afastado, alambrado do público, dos jogadores do público. Enfim, Jorge, tem tudo para ser um, um grande espetáculo. E vocês, já, da Bandeirante, já estão acostumados com a gente, da Série A2. É um futebol totalmente diferente do que é jogado na Série A, porque a necessidade de buscar um resultado, na necessidade de você voltar ao futebol elite, faz com que essas equipes se desdobrem em campo. Jogam um futebol vibrante, um futebol de resultado que vai à busca do resultado. Então, nós aqui, acredito eu, teremos esse aspecto todo, essa maneira de jogar, essa garra, essa garra e essa busca, que pra, tanto para a União como para a Ponta é importante a vitória. Muito bem. Vamos lá, pessoal Vamos lá, então. tá aqui o Gilson Batata. É um foguetório aqui que eu vou dizer para você. É uma coisa impressionante. O tempo que demora aqui para que todos os fogos sejam espolcados aqui na cidade de Santa Bárbara do Oeste. Não é brincadeira, não. Gilson Batata faz um sinal aqui para a galera. É o artilheiro da competição. São 16 gols. Mas o time tá com aquele jogo lá de Campinas engasgado, né? Vocês o engoliram legal, vocês querem dar a volta aqui. É, nós tivemos a nossa classificação aqui dentro, com 10 vitórias. Vamos prevalecer hoje o nosso melhor futebol, uma equipe tranquila, bem postada, para que a gente consiga a vitória. Agora, para quem é artilheiro, tem que marcar gol em casa e marcar gol todo jogo, não? Não, todo jogo não, mas tem acontecido comigo e eu só agradeço a Deus pela oportunidade que ele me deu nesse campeonato e principalmente pelos... 16 gols aí que a gente fez ao longo de toda a competição. Depois do dia primeiro você vai estar no Guarani. Mais ou menos por aí. Vai na Gilson. Daí Gilson Batata, artilheiro da Série A2 que está contratado pelo Guarani de Campinas. E no dia primeiro deve se apresentar a equipe da cidade de Campinas. Aliás, fez lá o tratamento para a sua recuperação. Os jogadores da equipe do Neão Agrícola vieram hoje todinho de branco para esse jogo. Vê o técnico Benazzi, que começou como lateral direito no comercial de Ribeirão Preto, e depois foi com a sua carreira como jogador, inclusive jogando no Palmeiras, depois no São José, jogou em outras equipes do interior do estado de São Paulo. Fala da atuação do time nesse jogo que ele espera da equipe para esta partida contra a Ponte Preta. Está aqui o técnico Benazzi. inteiro, inteiro, um jogador um profissional acima da, da média. Nos ajudou todo o campeonato e não vai ser hoje que ele não vai nos ajudar Agora me diz, uma, como é que está você, Bernardo? Do tempo que eu te conheci, você está um pouco mais gordo, Bernardo O passo tá bom <risos> É, mas é um cara que sobe em todas as divisões Você tem esse carisma no interior de São Paulo Como é que está o time para essa tentativa também de subir? É, depois que a gente parou, a gente assumiu como treinador demos, Tivemos a ajuda dos jogadores trabalhamos, trabalhamos com muitos treinadores que nos ensinou a levar o grupo né? E graças a ele tem tido sucesso Espero que isso aconteça na União também. Agora, para hoje, Gilson, está legal, está todo mundo inteiro. Tá, Nós temos a ausência só do Dagui, que foi expulso ao último jogo. Esperamos que o Davi dê conta do recado. Vai ser um grande jogo e vença aquele que fizer o melhor espetáculo. Obrigado. Benazio, técnico da equipe do União Agrícola, Barbarense, e o time da Ponte Preta também já está no centro do campo. O técnico da equipe da Ponte, o Celso, também entrou com os jogadores no interior do gramado para as últimas instruções. E é claro que aguarda-se o pronunciamento. O banco da Ponte Preta de Campinas hoje tem uma força muito especial. São jogadores de muita experiência que estão no banco da ponte, que podem auxiliar o time da Ponte Preta em caso de qualquer eventualidade na partida. Está aqui o Celso Teixeira. E aí, Celcinho, como é que vai hoje? Vamos em busca do resultado, né, Pascoal? Um prazer muito grande estar falando com você. É lógico que a gente respeita muito a equipe do União, que jogando dentro dos seus domínios é uma equipe quase imbatível. Mas a ponte vem se apresentando bem, vem jogando na frente Não teria por que eu mudar, até mesmo porque precisa do resultado positivo Aquele jogo do último final de semana serviu como referencial para esse O João Paulo, o trabalho de meio campo, a montagem no time que você fez Eu acredito que sim, é uma equipe que joga é, só com o pela direita outrora, contratamos o João, temos a jogada pelo outro lado de penetração jogada de fundo, eu acredito que com isso a equipe tem criado várias chances Mas tem desperdiçado muito gol, Trabalhamos durante a semana para que faça esses gols muito obrigado Celso, sorte para você e para o time da Ponte. Lembrando ao amigo da Bandeirantes, que este é um jogo que vale a liderança desta fase. Só um vai subir para a Série A1 do campeonato. O time da Ponte Preta é o líder desta atual fase do campeonato, com seis pontos ganhos. Mas o União Barbarense está junto com o América, com quatro pontos conquistados até aqui. Agora, o que acontece é que existe muita gente ainda no banco de reservas da Ponte Preta. Por exemplo, até o presidente Sérgio Carnieri está sentado no banco. E o árbitro da partida, o Edilson Pereira de Carvalho, que é o menor número possível de pessoas ali no banco. Deixa eu até chamar o Edilson, vem cá, por favor, para falar com o árbitro da partida para evitar problemas. É claro que o... O árbitro tem que se precaver de tudo isso. Você não quer tanta gente na boca do túnel para evitar problema, é isso. É um prazer falar com você novamente, Pascoal. Realmente tem tá um excesso de diretores aí, supervisores, e a gente vai tirar eles já estão descendo, estão colaborando com a arbitragem. tem nenhum tipo de problema. Agora diz o seguinte, no interior se diz o seguinte, o árbitro para provar que é bom tem que apitar é na 2, na 3, é isso ou não? É, veja bem, eu, eu graças a Deus eu me, eu me formei na 2 mesmo. É, com bastante experiência já na, na 3 e na 2 e é realmente aqui que é que você prova a sua competência dentro de campo. Aí, obrigado Edilson está aí o ápice da partida que já pediu para os dirigentes da Ponte Preta para que eles descessem para o interior do vestiário e subissem aí para as tribunas para acompanhar a partida. O jogo ainda não começou em função desse atraso em função dessa situação Jota Júnior muito bem, Pascoal. E a cidade aqui de Santa Bárbara do Oeste, que tem 179 anos, foi fundada por uma mulher, a Dona Margarida da Graça Martins. E Santa Bárbara que já revelou muitos bons jogadores, hein? Osvaldo, que foi campeão do mundo pelo Grêmio. Ademir Gonçalves, campeão pelo Corinthians. O André Cruz passou por aqui. Wilson Gotardo é daqui, né? Grande Wilson Gotardo. Grandes craques, o Eusébio, que jogou no Santos, ao lado do Pelé. Mas Olinha, que foi campeão pelo Botafogo, já revelou muita gente boa aqui em Santa Bárbara. Começa o jogo. Começa o jogo. É o segundo turno dessas finais da Série A2. Começando para você que está ligado aqui na banda. Muita tensão, muito nervosismo. A divisão de acesso é sempre uma batalha, né? Desde 1948. Quando começou a divisão de acesso, o 15 de Piracicaba foi o primeiro campeão. E o 15 hoje, lamentavelmente, está brigando aí para não ir para a terceira divisão. É uma pena, mas foi o grande campeão em 48. Olha o União. Bola tocada na frente ali para o artilheiro Gilson Batata. Paulo César chegou junto. Edilson está sinalizando. Só lateral ele deu a falta. Vamos conferir. Você está vendo de novo aí. Deu a falta. Está marcada a falta favorecendo a equipe do União. Bola na área da ponte, hein? Tá aí o Edson para levantar. Vai jogar lá dentro. Primeiro minuto. Mete lá dentro. E o primeiro escanteio para o União Agrícola Barbarense. Paulo César ali no primeiro pau. Aquele número meia dúzia tirou. Ali perto da torcida do União. Aqui à direita. Bola para dentro. perigo tira o goleiro da ponte. Desarmado na bola, jogada limpa, não há, deu falta no João Paulo. Você está vendo aí, ó. Ele pegou com o biquinho da chuteira a bola, mas pegou também o João Paulo. 11 horas e 4 minutos em Santa Bárbara do Oeste, ao vivo para você. Está valendo o acesso para a primeira divisão do futebol de São Paulo. Estão jogando no Noroeste América lá em Bauru. O Eduardo Vaz está acompanhando esse jogo e depois aqui de União e Ponte, ele vai mostrar um super compacto para você de Noroeste América. Está marcada a falta aí. O Edilson está parando o jogo logo no começo, que é para segurar um pouco a moçada aí, né? Olha é o Celcinho ali, Celso Teixeira ali perto, treinador da Ponte. Esse é o China. Washington. Bola sobra limpa para o Moreno. Vamos ver essa saída agora do time do União Wagner Tentava rolar essa bola ali para a chegada do Edson Pezinho Lançamento para o Washington Tá chegando ali o zagueirão Experiente zagueirão Orlando Esse não brinca em serviço não Sofreu falta do Washington Tá reclamando aí, você está vendo ó. Foi empurrado, marcou falta o Edilson o Orlando é um jogador de 30 anos Que atuou pelo Ituano e também pela Francana É o único jogador pendurado do time da Barbarense com dois cartões amarelos Olha a saída do União lá pela esquerda A tentativa do Leandro Lateral para ponte Você tá vendo aí o 10 do União Que é o Edson Pezinho Jogador também de muita rodagem né? E muita experiência Tenta a ponte saindo lá pela direita Aliás, Jota, os dois times, né? Com muita experiência dentro do campo, jogadores já, como você disse, rodados. E, principalmente, o banco, né? Com o Pascal frisou da Ponte Preta, é incrível, né? Luiz Miller, você tem Renato, você tem André Santos, do antigo, do, do, do Corinthians, né? Realmente, é um banco respeitável. É isso aí, quer dizer, além da, da garra que caracteriza a Série A2, né? Temos a técnica de jogadores experimentados. Patinou ali o Paulo César tá brigando por ali o Moreno. O Apto acompanha de perto. Jogada foi limpa. Vai saindo lá pela direita Dionísio. 0 a 0, união e Ponte, Mete essa bola na frente para o cortou a zaga. Está aí pelo meio o Moreno. Lançamento para o Batata estava impedido. Marcou bem aqui o Paulino, Rodrigues Castro Neto, impedimento. O Gilson Batata que passou a semana inteira no departamento médico, né, Pascoal? Que estava até arriscado a não jogar. Perfeitamente. Aliás, se fez os últimos tratamentos na cidade de Campinas, mas no Guarani. Claro que o Guarani tem interesse na recuperação do jogador, pois o Gilson Batata irá atuar lá no campeonato brasileiro. E o Gilson passa por uma fase esplendorosa. Quase a mesma fase que quando ele foi contratado pelo Rio Branco de Americana. Lembra, Jota? É... Aí o Wagner, matou bonito. Batata estava impedido outra vez lá na frente. Tá meio confuso ali a zaga da ponte. João Marcelo tirou. 0 a 0, 4 e 50. Já vamos para os primeiros cinco minutos de jogo aqui em Santa Bárbara do Oeste. E chegando por aqui o Moreno. Direto! O goleiro Jefferson estava esperando um cruzamento como todo mundo. A bola foi direta para o gol. Olha aí, ó. Mais um escanteio para o União. Está aí o Jefferson, goleirão da ponte. Essa galera do União. Abraça para o Gilson Batata. O desvio. Ficaram pedindo um toque lá. E tem duas bolas em campo, hein? Está aí o Gilson. O próprio árbitro Edilson Pereira de Carvalho tirou a segunda bola. Gilson. Está exprimido aí. Bandeira está confirmando a bola no chão ali. Veja o lance de novo. Foi empurrado. Foi empurrado o Gilson Batata ali a um metro do Bandeira. É ele que bate. Gilson Batata. Tirou Paulo César. Já já vamos para a primeira observação do Roberto Guivelino, porque o jogo começa quente aqui. Já estamos com seis minutos. Abertura na esquerda para o ataque do União. Aí o Edson. Chegou pezinho, bateu para dentro, passou por todo mundo. E o último era o Gilson Batata que está voltando aí. Veja de novo o lance. Viva! É melhor. União, até aqui melhor distribuído em campo. Usando as laterais do campo, usando os Gilson. Somente a aproximação dos dois jogadores, Moreno e, e Edson. Realmente excelente essa aproximação, porque deixa à frente disso o Batata e o centroavante Wagner. Então a, as melhores situações até aqui foram do União. Olha o Marcos Vinícius ali complicando-se todo, ó. Eu sou Batata, mete para a área, tira de lá o João Marcelo. Wagner... Wilson Batata, Tá marcada a falta ali, Wilson Batata reclama, abre os braços ali, o Paulo César, você está vendo de novo o lance. Os jogadores da União correram em cima do árbitro pedindo cartão amarelo para o lateral da ponte. Abertura aqui para o Davi, mete para a área, pegou o goleiro Jefferson. Você vai ligando para o telesorte, porque hoje é domingo, hoje tem sorteio, né, e a Simone já falou... A quadra está subindo assustadoramente. Vai ligando e aos 30 minutos aqui desse jogo tem mil reais. E mais um televisor 29 polegadas LG para você. Vai ligando, boa sorte. Lateral para o União. Aí o Gilson Ele Batata. Vai, vai Bem metida essa bola na frente para a chegada do Moreno. João Marcelo na bola, limpo por baixo. Belo desarme. Aí o zagueirão. Aponta e tenta se articular. Paulo César não domina. Wilson. Foi atropelado ali pelo Paulo César. Mais uma falta marcada pelo Edilson. Você está conferindo de novo. Só em cima do Gilson Batata, o Paulo César já fez três faltas. Aí para cobrar seu pezinho... Bola com o Davi, o Batata aqui bateu a bola para o Davi. Chegou aí o Edson, pezinho. Chegava também ali o Mineiro. Outra falta. Confira aí. E o União continua na frente. Está aí o goleiro Jefferson. Pressão para cima da ponte preta aqui no começo do jogo. e vai bater é o pezinho. Vamos para nove minutos. Rou mal na bola o Juari tenta sair a ponte, acabou esquecendo a bola. Ali o Rio Mineiro Jari, antecipação do Paulo César domina por ali, tenta tranquilizar. Ezequiel você viu o que aconteceu, né? Vai chegando. Leandro, olha o União aí, abertura é boa, o lance é bom direto. Tá lá o Jefferson. Segunda defesa do goleiro da Ponte. Você está vendo de novo aí, ó. E a torcida do União cresce barbaridade aqui no Antônio Guimarães. É a primeira rodada do retorno fase final da Série A2. Uma equipe vai subir. Outro escanteio. O jogador da Ponte reclamava que a bola já estava fora, mas o Edilson está confirmando escanteio lá. Clamou também de um toque de mão. A bola bateu na cabeça e no braço. Você viu aí na repetição, né? O jogador da ponte. Fechado de novo. Tirou Marcos Vinícius. Aí o João Paulo. E aí começa o problema da ponte. A marcação é dura do União até aqui. Não dá o espaço o time da ponte articular. Você vê o time da ponte muito recuado. Não consegue dar dois, três passos e levar essa bola à frente. Ao ataque. Nós temos praticamente 10 minutos de jogo, Jota, e a ponte não foi uma vez sequer à frente. União até agora é pressão, marca muito bem até aqui, não dando espaço algum para a ponte se articular. Você conferiu a marca de 10 minutos deste primeiro tempo. Estão jogando em Bauru, Noroeste América. Depois desse jogo, Eduardo Vaz vai apresentar os melhores momentos de Noroeste América. Confira aí as jogadas na área. Ó. 11 do União, nenhuma da ponte. Essa vem aqui para o Paulo César. 11 horas e 14 minutos em Santa Bárbara. Saiu João. Falta do Davi. Chegou por trás do lateral, você está vendo de novo aí. Calçou e fez a falta. Paulo César vai ajeitar para bater. 0 a 0 aqui, 0 a 0 lá em Bauru. O treinador da ponte, o Celso, só falta entrar em campo. É impressionante. Ele, ele canta toda a jogada do time da ponte, Zó. Paulo César vem aqui para dentro. Saiu o goleiro César e não pegou nada. Olha o João lá. Olha o João lá. Bateu para dentro, bateu para fora. Que saída equivocada do goleiro. Você tá vendo por onde passou essa bola do João Marcelo? Olha ele aí, ó. A ponte chegou pela primeira vez e quase faz 1 a 0. Aí o escanteio para a ponte. O Marcelo tá lá. Vai bater o João Paulo o escanteio veja lá o goleiro César. Que já passou pelo Palmeiras. Quem vai bater o escanteio é o Paulo César. O João deixou para o Paulo de cabeça para fora João Marcelo. Demorou para a ponte chegar riva, mas quando chegou em duas oportunidades e agora é claro nesse escanteio aí. É certo, bola parada, o escanteio, ó, porque a bola parada hoje em dia é muito perigosa, né? Você vê, tem um jogador como o João Marcelo, alto, se alguém tem que encostar nele, ele praticamente subiu sozinho. E na outra oportunidade o César não foi feliz, saiu mal, largou a bola e o próprio João Marcelo quase faz o primeiro gol da ponte. Vai ligando pro Telesorte porque aos 30 minutos tem mil reais para você, tem um televisor 29 polegadas LG e à noite tem o sorteio da Trinca e da Quadra, né? A Quadra já tá com um dinheirão, só quero daqui a pouco uma confirmação da Simone sobre o valor da Quadra, porque ela já tá lá em cima, hein? E o sorteio é logo após o apito, vai ligando, boa sorte para você. Zero a 0 Mineiro tocou na direita para a chegada do Dionísio. Fez o corte lá o Leandro. Toninho. Tira dali o Toninho. Esse quarto zagueiro Toninho também está na mira do Guarani, né, Pascoal? Perfeito. É um jogador revelado aqui pela União Barbarense, mas também já jogou no Oeste de Itápolis. Também está, mas o negócio não está confirmado ainda com ele. Com o Gilson Batata, sim, já está definida a contratação do jogador. Você vai fazer uma incrível viagem a Minas Gerais. Vem aí, Cegas Azuis, a nova novela da Band. Está lá o Manuel Gil Gomes, o assistente do outro lado lá. Lateral para o Dionísio. 0 a 0, União e Ponte. Buscava lá na frente o Washington. Veio na cobertura, Orlandão. Tira de lá. Duas bolas em campo outra vez. É a segunda vez que acontece isso. E a bola outra vez vai pro Edilson Pereira de Carvalho, o árbitro. Oi, Jotinha. Oi, Simone. Só para lembrar aí aos amigos da Band, e do telesócio que o prêmio da quadra já está garantidíssimo em mais de 92 mil reais. Fora os 30 mil da trinca. Tem que ligar, né, Jotinha? Nossa senhora, 92 mil vai subir barbaramente até a noite. 30 mil na trinca. Vai ligando. Boa sorte para você. E aqui, Jota, pelo lado direito do time do União, a grande opção aqui com o Davi em toda hora livre. João Paulo não é um jogador, a gente conhece de uma marcação, já com uma certa idade, fica muito mais à frente. Todas as vezes que o União ganha essa bola no setor do meio de campo, o Dionísio aparece e sempre tem um espaço muito bom para o Dionísio aproveitar para esse setor. Falta, falta do João, leva vantagem o time do União, Tá certo o Edilson. Tentativa ali do Edson, pezinho. Juari se posiciona na frente. Tirou de lá o Marcos Vinícius. China. Olha o União aí. Wagner. Gilson. Está chegando por aqui o China. Prende, espera a definição. Espera uma opção, né? Aí tentou levantar para a área. E foi traído lá. Juari arrisca, certo o Ezequiel. A torcida aqui vai apoiar. Mas você vê o trabalho do time de União, né? Aproximação. O Moreno aproxima, o Edson aproxima. O China, até um jogador que a gente percebe de marcação, tem uma presença ofensiva até o Juari. Por quê? Porque está bem posicionado, porque faz a pressão. E realmente agora, nesse setor, da bola parada, aí sim eles deixam para pronto tentar sair jogando. Deixa os dois centrais livres. Aí sim começa a marcação no seu campo. Aí dificulta muito, tanto é que Denis, ou aliás, desculpa, Washington e Curé, até agora você não falou o nome dos dois agora, e não pegaram na bola, porque a marcação daqui, até aqui da, da União, é excelente. Treinador da Ponte está reclamando com o Gandula ali, o Pascoal está acompanhando de perto, o representante já foi lá, já pediu calma para o Celso Teixeira, é isso né Pascoal? O rapaz, o Gandula não falou nada para o Celso Teixeira, ele está discutindo é com a torcida que está no alambrado. E depois ele falou, não, só vim falar um negócio aqui com o rapaz, com o Gandula, para repor a bola rápido. É. O Gandula não falou nada com ele, a torcida é que está criando um prisão aqui e o Celso já ficou irritado com o torcedor aqui em Santa Bárbara. Olha o Cureia aí, ó. Faca na frente, Orlando tira, tá aí o Washington. Caiu, tá Edilson manda seguir o jogo e ainda chama atenção lá de passagem do jogador da ponte. Vamos conferir esse lance aí, hein? Tá aí, ó. Tá aí, tá aí. A bola tinha passado, Orlando chegava. Vamos ver de novo. Não ficou caracterizado o lance faltoso, não. Não sei qual é a opinião do Riva. Não, não. Pra mim não aconteceu nada, não. Eu tava bem... O Edilson Pereira de Carvalho no lance. Você vê que realmente o Orlando vai a bola dentro da bola. Ele toca a bola. Choque normal, sem problema nenhum. Vamos ver de novo. É, o Orlando coloca o pé embaixo para calçar a bola antes do Washington chegar. Aí o Washington chega e, como toda manha que tem o jogador brasileiro, acaba se atirando, né? 0 a 0, hein? 17 minutos do primeiro tempo. Essa é a primeira rodada do retorno, consequentemente. É, é antepenúltima. Depois dessa teremos mais duas, porque são quatro equipes. Está aí o Edilson. Para ver quem é que sobe. A ponte é líder com seis. União e América, quatro Noroeste, tem três pontos. Noroeste e América estão jogando lá em Bauru. Depois tem um compacto para você desse jogo. Edson Pezinho, arrisca e bate em cima do Marcos Vinícius. Vai saindo a ponte. Tá aí o Toninho. Fábio Juari. Girou bonito, protegeu bem ali o Juari. China. Abertura para o Leandro. Tem espaço ali para trabalhar. Levanta a bola para o Moreno. Tirou João Marcelo. Paulo César completou mal lá de trás. A legitimidade do sax Fogo Cruzado, hoje, 10 da noite, aqui na Band. Brama foi irresistível sabor número 1. Um. Tira de lá o Marcos Vinicius, a torcida do União estava pedindo uma falta ali na entrada da área. Vamos ver o lance. E o Paulo César está reclamando que foi agarrado pelo Gilson Batata. Vamos vendo aqui o lance um agarrou o outro, outro agarrou um aí o ato entendeu como lance normal Moreno faz falta ali o Moreno em cima do Ezequiel esse jogador Moreno, camisa número 11 do João Barbarense, é o mesmo que fazia função de Líbero na União da Cidade de Mogi e depois passou pelo Rio Branco de Americana e pela Portuguesa de Desportos, um jogador que tem 25 anos foi a única contratação do time do União Agrícola Barbarense para esta fase mais importante do campeonato. China. E aí está o problema, Jorge. Setor no meio de campo da ponte. Ele tem quatro jogadores. Mas o João Paulo não é armador. O João Paulo mais ofensivo aqui aberto. O que acontece? Fabinho, Ezequiel e Mineiro têm a mesma característica. São um jogadores de marcação. Jogadores que vêm marcar aqui. Então quando tem a posse de bola, não tem a criatividade. Então fica difícil essa bola chegar à frente. Você vê que o João Paulo não recebe. O Washington não recebe e o Cureiro não recebe. Tá certo, a marcação do União é boa, é boa. A diferença é o setor de meio de campo do, do União, porque tem, tem Moreno e Edson, são dois jogadores com a característica de armação jogadores que trabalham bem a bola. E até aqui, a predominância, lógico, é do time do União, porque em termos de, de trabalhar a bola, de criação do setor do meio de campo da ponte, até agora é muito pouco. 20 minutos. Primeiro tempo, 20 minutos aqui em Santa Bárbara, 0 a 0. Aí o Toninho chega a Curé, antecipou se fosse bem ali o Curé, chegou, buscou o fundo, levantou a bola, toca na zaga. Escanteio para a ponte lá pela direita. Aí o Toninho, e aí o goleiro César União. São as emoções da Série 2 fase final ao vivo para você que está ligado aqui no Show do Esporte. Aí o Washington, grandalhão, bom cabeceador. Além da altura, né, sabe cabecear, porque tem gente que tem altura e não tem jeito para cabecear. Conheço muitos. Conhecemos, né? Bola pra área. Olha o desvio. Outro escanteio. Mais um escanteio. Você tá vendo de novo o lance aí, ó. Foi no lateral. Davi. Meteu a cabeça na bola e o goleiro ficou desesperado lá atrás. Ó a briga lá dentro, ó. Fechado. Vai ligando para o telesorte. Vai ligando porque a quadra já está em 92 mil. Sorteia hoje logo após o apito, hein? E aos 30 minutos, daqui a 9 minutos, tem mil reais. E tem um televisor LG 29 polegadas para você. E no final da transmissão tem um pacote para você ir às semifinais da Copa do Mundo. Bola para a área. Saiu mal o goleiro, Washington! Washington! E a bola foi atrás, olha o Cure. Olha o Cure, a ponte chega. Aí é só tiro de meta. Que lance, hein? O Washington, o goleiro saiu. Vamos ver de novo. Olha lá. Ele se antecipa, o goleiro já tinha ido. A bola toca na trave e volta. E aí a zaga tira. E Jota, você já tinha cantado a bola. ser sendo o Washington. É um excelente cabe cabeceador. Além da sua altura, se posiciona muito bem. E tá aí novamente, hein? O, joga, o goleiro Sérgio saiu pessimamente do gol. Moreno. Aí o Edson, pezinho. Com antecipação do Dionísio. Vai saindo de lá a ponte. Aos poucos a ponte vai se soltando. Você já está percebendo, né? Olha o Cure. Vai para cima do Toninho. Ainda Cure. Busca o fundo, levanta. Taca outra vez o Toninho. É outro escanteio para a macaca. E outra vez lá pelo lado direito com um o Purê, forçando a barra por ali. Aí o goleirão. César do União. 0 a 0, 23 minutos do primeiro tempo. Tá chegando aí o Marcos Vinícius, ó, o zagueiro da ponte. Você conferiu os números ali. Se autorizou Edilson. Outra vez, fechado. Tirou Davi. O Benazzi está abrindo os braços no banco, está reclamando com a defesa. Com o Orlando. Que... E com o Orlando, o zagueirão, né? É, o Orlando. Que ele acha que o Orlando tem que ficar no corpo do jogador da Ponte Preta e pedir que ele sube. Olha aí, eu acho outra vez. Quem subiu com ele foi o Moreno agora. Marcos Vinícius meteu para pequena área, a bola do goleiro César. Segundo o técnico do União Agrícola Barbarense, é só encostar o corpo no centroavante da Ponte Preta que ele não consegue subir. Daí o problema que a Ponte Preta... Tem dado a defesa do União Agrícola que ninguém tem encostado, o segundo o treinador. Em junho, Copa 98, um show de transmissão aqui na Band. Estamos agora com 24 minutos. Você está vendo de novo aí o lance. Essa briga tá boa, hein? Paulo César e Gilson Batata. Moreno. Moreno tem ali o Juari, tem o Edson Pezinho. Foi travado. Orlando tira de lá. Tá aí o Pezinho. Vai chegando no apoio lá o Leandro. Tá aí o Leandro. É jogador de meio de campo. Tá improvisado na lateral. Tá chegando. Chegou por baixo o João. Ah, uma jogada limpa. Aí ele deu um presentaço ali pro João Marcelo. Dionísio tenta tirar. Outra vez o União. Chegou por baixo ali o Fabinho no desarme. Você tá vendo o lance aí do Dionísio? E a falta do Leandro, né? Que o árbitro não deu. Você viu que foi falta ali. Aquele lance ali na linha de fundo. Vamos ouvir o Riva, 25 minutos, Roberto Guevelino, 0 a 0. É, melhorou um pouco a ponte. É como você falou, saindo um pouco mais, tocando a bola, encontrando mais espaço. Agora, mas tem de produzir mais, esse setor do meio de meio campo tem de sair mais. Você vê que há dificuldade, quando o, o time do União marca esse setor do meio de meio campo, a bola não chega à frente. Então é muito importante existir uma movimentação maior, somente uma presença do João Paulo. João Paulo ficou muito fixo aqui, a bola não vem a ele. Então ele tem que sair um pouquinho também para tentar receber essa bola para armar uma, uma jogada de ataque do time da ponte. Já passamos dos 25 minutos do primeiro tempo. 0 a 0. Vai chegando bem o Edson. Aí jogou muito na frente. A jogada começou bem, né? Aí no toque do Edson Pezinho tentando lá o China, a bola correu muito. Já tá. Oi, Pascoal. Deixa eu perguntar para o o time está até produzindo, mas a conclusão não sai, Bernardo. É, o, o último toque aqui para o atacante está tá muito precipitado. Precisa trabalhar bem a bola para chegar no Wagner e no Gilson direitinho. Eles estão nervosos quando chegam aqui. Até aqui faz bem, no último toque está errando. Depois desta rodada teremos só mais duas. A Ponte Preta terá um jogo fora, um jogo em casa e o União terá dois jogos fora. Então você vê que o torcedor do União aqui e o time do União, né? Eles não têm outra saída. Tem que ganhar a ponte aqui. Porque depois vão a Rio Preto e a Bauru. Olha o Gilson. E escorregou o zagueiro lá. Chegou bem por ali o Fabinho. E aí até tomou a falta. Já, Já tá. no lance aí, ó. Pois não, Pascoal. Depois, depois. Vai nessa aí, ó. Olha o João Paulo. Desarmado o João, vai lá o Washington, chega Davi. Orlando tira, esse é o Juari. as boa jogada, Juari. Wagner. Trabalha pezinho, já já vamos ouvir o técnico da ponte Daqui a pouco, enquanto isso, União vai trabalhando aí pelo meio. Davi. Wagner. Saiu sozinho, não foi nada, lance normal. Torcedor da União, ficou na bronca ali com o seu número 9. Esse é o China, bom desarme. Davi. Bola curta pro Batata, tira Paulo César. Tá <Sos> é, é, é, é. lá o Batata. É, é, é. Torcedor do Guarani que está acompanhando aqui o jogo, né? Tá de olho no Gilson Batata, porque tá quase tudo certo para ele jogar no Guarani, no Brasileiro. Davi, mete para área, João Marcelo tira, aí o Fabinho, domina, protege, batinou aqui pela esquerda o Paulo César, Corregou. Davi, saiu o goleiro, perigo dividiu, da João Marcelo. Uma bola e dois ficaram no chão lá. Um já se levantou, que é o João Marcelo. Você está vendo de novo o lance? O goleiro não está legal, hein? você Conferiu de novo aí. Tem falta lá. Dois jogadores da ponte caídos. O João Marcelo, que você está vendo aí, nesse lance o goleiro também se contundiu. O médico da ponte preta e o massagista já estão tá indo para fazer o atendimento. E o técnico da ponta está é perguntando se o time precisa trocar a chuteira, que tem muita gente escorregando. O Celcinho sempre quando passa e sai do meio campo para o ataque, a bola chega legal. Mas quando não trabalha bem a bola, fica difícil para os da frente, né? É isso que eu estou pedindo para o Ezequiel e Fabinho, que eles estão muito enfiados lá entre o João Marcelo e o, e o Marcão. Está sobrando o Marcão e o João Marcelo. Eles não jogam o centroavante fixo. Tem que sair mais na frente para fazer essa marcação e fazer a ligação no contra-ataque. E não, está sobrando dois. Quer dizer, aí rouba a bola, o passe não sai com qualidade. Sobra atrás e falta na frente. Isso, tá sobrando dois nossos lá, o Fábio e o Ezequiel, tem tá que adiantar os homens de armação, porque não tem um centroavante fixo lá. O jogo continua parado, o goleiro continua sendo atendido, tá aí o João Marcelo conversando aqui com o Paulino Castro Neto. É, eu o Celso tá certinho, é que nós estamos reclamando desse setor do meio de campo da ponte, muito atrás, sem criação, dando espaço pro meio de campo do União Criar, porque tem dois jogadores que são habilidosos, sabe o que faz com a bola, que é o Edson e o Moreno. Então, esse existe o, o problema maior da ponte, justamente, é setor de meio de campo, de criação. Para a bola chegar mais com competência, chegar melhor à frente, dar tempo de trabalhar melhor essa bola para os laterais, pro, pra, ou, ou usá-las como queira o Paulo César e o Dionísio aparecer para o jogo. Não, pega a bola, perde a bola. Quem, quem tem a posse de bola mais é a União, União que cria, apres, apesar que... Eu, o, o, o a Ponte Preta teve duas excelentes oportunidades de gol E a União teve três João Marcelo está querendo o papo lá com o Orlando Você percebeu, o Orlando não quis conversa com ele não Você já conferiu 30 minutos Daqui a pouco vamos fazer o um sorteio hein? João Marcelo está reclamando tem... com o Orlando Que foi o Orlando quem deu uma cotovelada nele Naquele lance dentro da grande área da Ponte Preta Agora o João Marcelo está como atacante Está lá dentro, está lá dentro o zagueiro Paulo César para bater Levantou para o Washington, passa por ele, tiro de meta, vamos para o sorteio, valendo mil reais e um televisor LG, 29 polegadas. Vamos ver para onde, hein? Vamos ver, 0,21, Rio de Janeiro. Tá difícil pra eu ler aqui, porque temos o um reflexo solar aqui, né? O um reflexo do sol, mas é Rio de Janeiro, a Simone já já vai confirmar. Vilar, já já confirmamos. Olha o União chegando, perigo. Defesaça do Jefferson. Oi, Jotinha. Já já, Simone, já já. Olha o Juari. União chega de novo. Que defesa terceira, defesaça do goleiro da ponte no jogo, hein? Simone, vamos confirmar então para onde os prêmios do Telesorte LG. Saiu para Vilar do Célio, do Rio de Janeiro, 751 é o prefixo do telefone dele. Daqui a pouquinho a gente passa o nome do ganhador. Só lembrando que a quadra está subindo, já estamos com mais de 94 mil, tá, Jotinha? Legal, legal. Me ajuda aí, Simone, porque o solo aqui está no meu monitor, aqui direto. Fique tranquilo, Jotinha. Tá bom, Simone. <risos> zero a zero, 32 minutos do primeiro tempo. Depois você vai conferir um compacto com Eduardo Vaz, Noroeste e América. Terminando aqui União e Ponte. Olha o Dionísio, chegou, bateu, para o goleiro. Tira de lá o Juari. O jogo agora tá solto, Laika. Tentou fazer uma falta ali o Gilson. Olha a ponte, Edilson acompanha de perto ali. China mete essa bola na esquerda. Gilson Batata vai fechando, é pra ele a bola. E a posição é boa. Tá chegando aí o Gilson, não perde tempo. Levantou, buscando o Moreno. Ezequiel. Bola pro Curé. Aí o Curé. Rola bem pro Mineiro. 0x0, 2h45, tem o futsal pra você ao vivo, hein? A Liga Nacional de Futsal com Alexandre Zancorlin, Márcio de Castro, direto de São Caetano do Sul. Veja aí o Davi na bola, desarmando por baixo. Lateral para ponte. Tá lá o goleiro César, tá chegando aí o Paulo César para fazer o arremesso, a marcação aí no João Paulo. Curé, saiu bem o Curé, ajeita para o pé direito. Vai fechando e bate mal. Topa 98. O Brasil e você ligados na banca. Para Olha os dois, olha os dois. Olha os dois. Olha pra frente, César. Batata lá, não pegou. Fora, tá na sobra aí o Marcos Vinícius. Já tá. O tempo está quente entre os dois zagueiros da Ponte Preta e o Gilson Batata. Os dois zagueiros da Ponte alegam que o Gilson está dando sem bola. Então já criou um clima ali também entre os zagueiros da Ponte Preta e o atacante do União Agrícola. O Edilson Pereira de Cavalo não mostrou nenhum cartão até agora e já já é capaz de sair até o vermelho. Olha o Edson, chegou e bateu! Boa! ...no primeiro tempo... ...invadiu pela esquerda... ...bateu rasante... ...executou o goleiro Jefferson... você tá vendo de novo aí ó... ...recebeu sem marcação... ...e aí bateu... ...nenhuma chance pro goleiro da ponte... ...34-1 a 0... ...União... Roberto Guimbenino... ...e merecido até aqui que vem apresentando em campo... ...a melhor oportunidade... ...a movimentação que eu já falava... ...dessa aproximação tanto do Edson como Morena Moreno... ...essa liberdade... Que o treinador uh, Benazzi dá esses dois jogadores. Uma jogada excelente do lateral, o Leandro, que é improvisado ali. A gente sabe que ele é um jogador de meio de campo, mas se dá muito bem. Você vê a habilidade dele com a bola no pé. Fez o passe, deixou o Etto na cara do gol. Erro de marcação e 1 a 0 para o União. Melhor time e merecido esse 1 a 0 até aqui. mas Nada indefinido, um jogo muito corrido. É como falei no início da transmissão: é um outro jogo, é outra vibração, é outra procura do resultado positivo. Tá aí a Ponte também correndo atrás. Teve duas excelentes oportunidades, bola parada é sempre um perigo. O levantamento do Paulo César, a bola passou por todo mundo. O João Paulo ficou reclamando ali dentro. Olha o perigo lateral para Ponte. Aí o Moreno. 1 um a 0, União. Agora estamos com 36 nesse primeiro tempo. Tenta sair lá de trás o Leandro. Chegava ali o Batata. Paulo César. Bola boa lá para o Washington. Recebeu. Bateu. Ele tinha o purê para fazer na direita o lance. Preferiu bater para o gol. Aí o Edson, o autor do gol. A quadra está subindo, hein? Já estamos com 94 mil. O sorteio é hoje, logo após o apito. Você de todo o Brasil vai ligando. Tem 30 mil na trinca, já estamos com 94 mil na quadra. No final dessa transmissão tem um pacote para você ir à Copa do Mundo, assistir a uma das semifinais. Boa sorte para você que está ligando. She Davi Marcos Vinicius não conseguiu dominar dominou mal aliás tocou para fora lateral para o Davi 11 horas e40 minutos em Santa Bárbara é tocado por trás ali o Gilson olha aí ó tá certo que o jogador da ponte usou o peito né não usou os braços né Riva Certo, Jota. E você vê aqui, um jogo difícil, hein? O Edilson controlando muito bem, até que nenhum cartão amarelo sequer. Tá certo, Edilson. Tá dependendo das pautas, não há necessidade de estar tá distribuindo o cartão para a torta direita. Tá perfeito até aqui, Edilson. Olha o Edson. Patinou ali o Wagner. É, não houve nenhum lance, na verdade, para cartão amarelo. Ninguém deu pontapé, como gosta de dizer o torcedor, né? Wagner... Gilson, 1 a 0 União. Estamos no primeiro tempo, 38. Edson, estava querendo bater para o gol, abertura para o Leandro. Levantamento para o Gilson, Batata, de primeira parte para fora. Agora uma observação, Jota, é impressionante que os jogadores estão escorregando, hein? Somente os jogadores da ponte. Claro, o do União já está acostumado, mas também já escorregaram. Porque você bem frisou, choveu muito esses dois, três dias atrás, caiu muita água. A gente percebe o campo úmido e os jogadores aí prejudicados, terem virar esse jogo aí ou então já deveriam trocar os pares de chuteiro. Porque já no lance do gol do União, o jogador da ponte tinha escorregado. É verdade, tá úmido sim, porque choveu muito, mas muito, principalmente ontem. Vai chegar do Paulo César. Olha a ponte chegando e bem ali pelo meio. Mineiro veio de trás, cortou, caiu, falta Marco Medilson. E o Orlando pede calma, pede desculpas ao jogador porque ele errou a bola e pegou a perna do jogador mineiro num lance muito perigoso, Jota. Estamos conferindo aqui no replay, exatamente, ele vinha naquele chamado embalo, né? É, e aí não deu pra parar, né, Riva? Desculpa, Jota, é, você tá perfeito embaixo, você vê que não houve maldade, ó lá, você vê ele chutando E a bola, por quê? Porque quando o Mineiro dominou essa bola, ele escapou dele, ficou mais à frente Aí veio o zagueiro olhando pra dar o é, um, um chute pra qualquer lado e pegou a pena do, do garoto Acho que até pode ter sido uma machucou porque você vê que a trava da chuteira pega pra, a, a canela do Mineiro Tá aí o Mineiro Vai se levantando. É uma o... falta. Ó, oh, vamos ver de novo aqui, olha lá. O Orlando saiu até com uma expressão de quem, né? Meu Deus do céu, o que que aconteceu? Né? Certo. Você vê que novo houve Maldável, houve alguma preocupação, até grande do Orlando de lá ver o que tinha acontecido com o garoto menor. Mas graças a Deus não aconteceu nada. Ah, o Paulo César para bater também o Dionísio por ali, hein? Grande chance para a ponte empatar o jogo em Santa Bárbara. O Edilson já arrumou lá a barreira. Reposicionou a barreira. Vai lá de novo. Vai autorizar o Edilson. Paulo César está lá. Dionísio também. Tá autorizado. Ele bate direto. A bola ainda tocou na barreira canteio para a ponte. O Jota, se você olhar no replay, o toque na barreira foi o suficiente para tirar a bola do gol. Ela entraria. Tá movendo aqui, ó. Aí o João, João tá lá dentro, o zagueiro João Marcelo. Esse jogador do Dani, não pula, foi inteligente. Tocar na bola, praticamente seria gol. abraça do João Paulo. Vai saindo o Leandro. 41 do primeiro tempo. São Paulo mete essa bola lá dentro. Saiu César, foi buscar. Está vendo a falta aí do Leandro em cima do jogador Fabinho. Olha o União chegando. O Bandeira marcou impedimento do Gilson Batata, mas a bola não foi passada para o Gilson Batata. Quer dizer, o reflexo do Bandeira é aquele de marcar quem está na frente, mas a bola não foi passada para o Gilson. Olha a ponta. Falta. Eu queria só argumentar esse detalhe. Mas você viu? Eu olhei pro juiz, o árbitro, o Edilson Pereira de Carvalho. Quando ele faz assim pro bandeirinho, ó, Ele fala que não, Jota. Impressionante. Perfeito o árbitro. Ele dá sim. Ele sinaliza pro, pro seu auxiliar que não foi. Porque ele, o Leno, fez jogada para ele. Não passou a bola pro Júlio Batata. Aí o César. Tá arrumando a barreira de novo lá. Marcos Vinícius também está ali se candidatando. Paulo César está lá. 42. 1 a 0, União. Paulo César bate. Bola morreu na barreira ali. Vem aí as finais da NBA. Vem aí as 500 milhas de Indianápolis. Vem aí o Mundial Feminino de Basquete. Agora em Maio. 1 a 0, União. Edson Pezinho marcou os 34. Passador Orião pedia falta, mas o árbitro observa a vantagem, olha o desvio, vai lá o goleiro, vai lá o Wagner, melhor para o goleiro Jefferson. E todos arrumados o time da ponte, aqui atrás, você vê que o seu zagueiro, o Marcos Menino, vem aqui, na lateral esquerda, marcar o Júlio Batata, uma necessidade de abrir um buraco. O Ezequiel ficou como zagueiro lá, se a bola fosse lançada um pouquinho mais alto, deixava o Wagner numa situação excelente, Sempre tem que ter calma ponte. Tomou um a zero, tudo bem, não está bem, tem um problema no setor no meio de campo, de armação aqui, ali atrás. Essa bola não tem competência no meio de campo, não é tocada com tranquilidade para servir melhor os seus companheiros na frente, mas não pode sair do jeito que está saindo. Todo mundo quer resolver, quer resolver, pode tomar o segundo, o terceiro, porque o contra-ataque do União é muito bom. Vamos para o final do primeiro tempo aqui em Santa Bárbara, finais da Série 2 do Campeonato Paulista. Primeira rodada do retorno, antepenúltima. Aí é só tiro de meta. Vai ligando para o telesorte, vai ligando. No segundo tempo teremos, aos 30 minutos, um vídeo, cassete e um micro-ondas. E no final da transmissão, você tem um pacote para ir à França assistir a uma das semifinais da Copa do Mundo. E à noite você concorre a 30 mil na 30 e 94 mil na quadra. Não é demais? Boa sorte. A tá marcada a falta ali. Viu de novo falta do Leandro. João Marcelo e o Marcos Vinícius estão lá dentro. Bola para dentro, César. Direta para o goleiro. 44. Falou batata. Foi pedindo falta o Edilson disse que o lance foi normal. Marcos Vinícius. 11 horas 47 minutos aqui em Santa Bárbara. Curê. Falta do Orlando. aí o Curê dizendo que foi puxado pela camisa. O Ato deu a falta. E foi mesmo. Sobrança para o Paulo César. Tá pedindo para todo mundo entrar. Você viu ele sinalizando. Tirou de lá o Moreno. Paulo César, Davi, China. Moreno. Mete essa bola aqui para o Gilson Batata. Dominou mal. Nós estamos aí em cima dos 45. Está aí o seu Edilson Pereira de Carvalho. Ezequiel. 1 um a 0 União. Depois desse jogo tem um super compacto para você de Noroeste América. O outro jogo da rodada com Eduardo Vaz falta ali aí o mineiro, tá ali o Juari cobrança rápida Paulo César toca muito na frente pro mineiro Dionísio o Marcelo tá lá pela direita, a ponte agora vai toda na frente nesse final do primeiro tempo, João Paulo levantou pro Washington, subiu para tirar Orlando Ezequiel União agora claro, todo encolhido Só deixa o Gilson Batata lá na frente Mas é errado, Jota, Dando tá no espaço Começa a dar o espaço que a ponta quer E você vê, tá, até o João Marcelo está à frente Então começa os alas a aparecer com, Começam a ter os espaços Agora tem que apertar se dá, se dá esse espaço, mas se tiver o contra-ataque O contra-ataque bem feito Mas não está fazendo o contra-ataque Esse é o problema, e a ponta lá O União lá no, no seu campo Está na marcação lá o China. Chegou também o Leandro ali. Pertinho ali do Manuel Gil Gomes, que é o bandeira. A bola saiu lá, é tiro de meta. Tem bronca lá para cima do bandeiro. O Edilson tá confirmando o tiro de meta para o União. Vem aí as finais da NBA. Você tá conferindo de novo aí. Será que essa bola saiu? Não deu para definir bem não, hein? O próximo domingo tem as 500 milhas de Indianápolis. A partir do dia 27 tem o um Mundial Feminino de Basquete Direto da Alemanha. 47. Terminou. Edilson Pereira de Carvalho fecha o primeiro tempo aqui. Reclama ali os jogadores da ponte. Tá lá o Washington, tá reclamando. Chega ali também o João. Tá fechado o primeiro tempo aqui. O União vai ganhando o jogo. Vamos ficar de olho aí. Vamos ficar de olho aí que tem cartão, hein? Não, não tem cartão. A reclamação vem agora. O Washington sai porque o Washington chegou a empurrar o árbitro. Recebe cartão amarelo o jogador da Ponte Preta de Campinas. Os jogadores reclamaram que a bola era de ataque e que o time da Ponte Preta foi prejudicado com o final da partida. Esse é o tumulto aqui. O João Marcelo reclamando. O Fabinho também. O Fabinho, a bola era de ataque, por isso eles estão reclamando. É, com certeza a bola bateu tá na no, no meu rosto, mas isso aí ele não viu a gente não tá aqui pra contestar nada não, a gente quer conversar com ele. Realmente ele estava de arredo, de ele não viu o a gente quer é conversar com ele. Fabinho só quer conversar com ele o João Marcelo também. A pressão aqui dos jogadores da ponte preta em cima do árbitro, Olha o João Fernando. Tá correto, agora o senhor xingou ele. Ô João, a bola era de ataque pra ponte, é por isso? Ah, ele tá certo, não, ele tá certo, acabou o jogo. Ele tem toda a razão de acabar o jogo, só que ele xingou o Washington. Ele mandou o Washington lá naquele... Tá aí então. A reclamação do João Marcelo, cartão do time da Ponte Preta e o cartão amarelo foi para o Washington. Camisa número 9 da Macaca. Você está vendo de novo aí quando o Edilson estava tirando o cartão para ir para cima do Washington. O João Marcelo ali na frente dele, mas o próprio João reconheceu. O ato está certo, ele pode acabar o jogo a hora que ele quiser. Viu? É, ele pode acabar. Agora o, o que não tem direito é o Washington reclamar com ele. Foi reclamar, agora também se ouve também. O ofendeu o jogador da ponta, o árbitro ofendeu, também está errado não justifica nada, mas também acabou o primeiro tempo, o juiz tem direito acabou, o seu que ele está aí, vai para o esfria a cabeça, volta para tentar recuperar, mas não vai brigar com o juiz, para quê? ele não tem esse direito de falar nada e recebeu o único cartão amarelo do jogo. Termina o primeiro tempo 1 a 0 para o União aqui em Santa Bárbara voltamos ao Morumbi, Simone Melo por isso, vamos conseguir os melhores momentos do primeiro tempo de até aqui. União Barbarense, um ponte preta, nada. Vamos lá. Está chegando por aqui o Moreno. Direto! O goleiro Jefferson estava esperando um cruzamento como todo mundo. A bola foi direta pro gol. Olha aí, ó. Aí o Edson. Chegou pezinho, bateu pra dentro, passou por todo mundo. E o último era o Gilson Batata que tá voltando aí. Veja de novo o lance. Vai chegando o Leandro. Olha o união aí. Abertura boa. O lance é bom. Direto tá lá o Jefferson. A segunda defesaça do goleiro da ponte. Você tá vendo de novo aí, ó.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 Olha o Dionísio, chegou, bateu certa tá no goleiro. Tá autorizado. Ele bate, direto. A bola ainda tocou na barreira. Escanteio para a ponte. Ô Jota, se você olhar no replay, o toque na barreira foi o suficiente para tirar a bola do gol. Ela entraria. Devem estar tá pensando que eu sou louca, mas cadê o gol da União Barbarense do primeiro tempo? A gente reservou separadinho para você, olha só.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 Muito bem, Simone, estamos voltando. Vamos aos números do Datafolha, mas tem uma preocupação aqui. O que, que houve com o trio de arbitragem, Pascoal? O que aconteceu foi o seguinte: através de um comunicado via telefone, o presidente da Federação Paulista de Futebol, Eduardo José Fará, solicitou ao trio de arbitragem para que voltasse para o segundo tempo com o um uniforme amarelo, entendendo que havia confusão. No uniforme da arbitragem com a camisa preta da Ponte Preta de Campinas. Por isso, o trio de arbitragem desceu para trocar de roupa, Jota Júnior. Ah, tá legal. Você tá vendo aí no momento em que o Edilson Pereira de Carvalho, com os seus assistentes, as imagens da TV Clube, sempre atenta a nossa TV Clube. Jota. Iam lá para trocar o uniforme. Pois não, Pascoal? Deixa eu perguntar um negócio. Washington, o que, que aconteceu você com o hábito lá? Você tomou o cartão amarelo. Ele disse alguma coisa para você? Você disse alguma coisa para ele? Não, acho que a gente... Foi reclamar do pênalti que a gente sofreu ali, que foi claro. E depois prejudicou nós tinha, E aí ele uh, abusou das palavras grosseiras aí. E eu fui conversar que não era isso. E como ele tem o poder, né? E ele saiu com o amarelo em cima de mim. Mas, com certeza, já, até foi pedir desculpa pra ele. Meio que não aceitou, mas é, é esquecer o jogo. Vamos tentar jogar e com certeza não vamos conseguir com a vitória. Aí o Washington, centroavante, tira a ponte preta aqui no meio daquela confusão toda. Viveu esse clima realmente de... Até apreensão de ser expulso de campo na partida, mas... Só tomou cartão amarelo O trio da arbitragem em troca de roupa, Jota É o detalhe, hein, Pascual, amarelo Se vê é com amarelo, o goleiro da ponte O goleiro da ponte A cor do Jefferson é totalmente amarela Pode confundir, sim, porque o azul Eu não via confusão azul com preto De maneira alguma, mas em todo caso Vamos lá pro Datafolha, então Vamos aos números do primeiro tempo Vamos conferir Nosso Roberto Guiverino acompanhando aí Sete finalizações do União Seis da ponte a ponte teve 24 jogadas na área contra 20 do União. Desarmou mais a ponte preta. E os passos errados, o União errou um passe a mais que a ponte preta. Faltas cometidas. 17 cometeu União. 7 faltas cometeu a ponte. 9 escanteios. 4 bateu União. 5 a ponte. Aí a posse de bola. Ficou mais a ponte com a posse de bola. E o tempo de bola em jogo, 22 e 43. O destaque do primeiro tempo, o Edson Pezinho recebeu 17 bolas, 72% de passes certos, duas finalizações, cometeu quatro faltas. O Edson Pezinho, que foi o autor do gol, inclusive, aos 34 minutos do primeiro tempo. Bom, os treinadores não mexeram não, né, Pascoal? Não, para etapa complementar, nenhuma alteração. Se eu perguntar para o Benazzi, o time dele está na frente, 1 a 0. O que você pediu agora para o segundo tempo? Porque o, o forte do seu time com o Wagner, com o Batata, é a velocidade, a explosão. Pode acontecer o contra-ataque, é isso que você quer, Bernardo? É, o, o, o, o Ezequiel e o Fabinho adiantaram na frente do Edson e do, do Moreno, começaram a ganhar a segunda bola e trabalhar essa bola para entrar na nossa defesa com a bola dominada. Aí nós começamos a perder o toque de bola ali no meio de campo e eles superaram. Vamos ver se a gente encosta o Moreno no Ezequiel. O Wagner vem no volante quando eles saem com a bola, para justamente nós temos a, a, a tomada da bola já na intermediária. Se eles entrarem no nosso campo, aí vai ter que sair o China e o próprio, o próprio Juari da marcação. Então vai sempre sobrar um jogador deles. Estamos conferindo de novo aqui os melhores momentos. Só que o trio de arbitragem voltou e voltou de azul, né, Pascoal? Não deu para entender nada. Ninguém entendeu nada. Eles desceram com a alegação de que trocaria o uniforme para amarelo, subindo com azul. Não deu para entender nada, hein? Falei que o amarelo não veio. Vamos para o segundo tempo. Temos agora uma homenagem ao falecimento de Dulcídio Vanderlei Bosquilha, árbitro que trabalhou por longos anos na Federação Paulista de Futebol. Uma pessoa que todos gostavam muito no futebol do estado de São Paulo e que trabalhou em muitos outros estados brasileiros quando de decisões de campeonatos regionais. Também as nossas homenagens ao nosso grande alemão, né? Um dos maiores árbitros que eu, pelo menos, vi atuar no futebol. Tá aí o começo do segundo tempo. O Jota. Oi, Pascoal. Deixa eu explicar por que que não trocou pro uniforme amarelo. Porque nem só um trouxe o uniforme amarelo, os outros dois não trouxeram. Aí não tinha jeito. Como é que vai trocar... Só um bandeira, o árbitro e o outro bandeira não. Então, para evitar a confusão, eles desceram, mas voltaram com o azul. É isso aí. Aí não ia ficar uniforme. <risos> Olha a cobrança aí. 1 um a 0 para o União, está começando o segundo tempo. Subiu lá o Toninho. Mineiro. Tira de lá o China. Logo mais você tem um super compacto de Noroeste e América. Com Eduardo Vaz. 2h45 tem o Futsal. Ao vivo de São Caetano do Sul com Alexandre Zanforlin e Márcio de Castro. Vai subir lá o Toninho. Completou Orlando. Davi. Gilson. Está lá o Gilson Batata. Paulo César por trás. A chamada paulistinha lá do Paulo César, hein? Olha aí, olha aí. Olha lá. Joelho na coxa. Na parte posterior da coxa. Isso dói. Uma barbaridade. Vai trabalhando a União. Davi. Moreno tocou atrás pro Davi. Tentou na frente com o Moreno. Não dominou por ali o Fabinho. Melhor pro Juari. O um minuto e 40 do segundo tempo. É bom a gente lembrar também que nesse aspecto do uniforme da arbitragem, Jota Júnior, o uniforme já sai na súmula. Quando a súmula é colocada para a escala do árbitro, já vem. Esse jogo vai apitar com o uniforme azul, esse com o amarelo, aquele com o cinza. Então, por isso, o trio da arbitragem não trouxe todo o material que trazia anteriormente, pelo menos quatro uniformes e depois na hora escolhia o material a ser utilizado agora já vem com a determinação da cor do uniforme a ser utilizado durante a partida você está vendo aí a falta mergulhou lá o Toninho Edson Pezinho Leandro meio dia 14 aqui em Santa Bárbara do Oeste Moreno recebeu do Gilson Batata Encarou, foi para cima, esqueceu a bola o Moreno. Melhor aí para o Marcos Vinícius. Vai jogando com o Fabinho. 1 a 0, União. Tava no lance lá o Davi, falta do Davi. Passa um gol pela infância brasileira. Compre um kit França 98 da LBV. Ligue agora para 0875, melhor, vamos repetir, 0855. 7550 E ajude a milhares de crianças Em todo o Brasil Você viu de novo ali o lance Falta para cobrança Da ponte Dionísio vai levantar Tira Toninho Vai buscar Moreno Chega com ele lá o Washington Bola na frente para o Gilson Paulo César chegou Na bola Onde está o zagueirão, ó. João Marcelo, vai embora. O ato diz que ele se atirou. Aí o Wagner. 1 a 0 união, segundo tempo começando aqui, 3 minutos e 40. Pezinho faz abertura para o Davi. Acertou lá o Ezequiel. Davi, acerta outra vez o Ezequiel. E se o Davi tivesse mais competência, soubesse usar mais esse espaço que dão a ele, fatalmente ele chegaria todas as vezes na linha de fundo. Mas não tem essa competência. E você vê agora o central né, da ponte, João Marcelo. Não sei se é autorização do treinador. E por bem, na jogada até, Jota, eu tô, admito que ele vá. Depende, rouba uma bola no setor, no setor defensivo e saia. Ele tem espaço para fazer uma jogada que você percebe que ele tem competência. Mas ficar lá na frente, parado o jeito está ficando e, e abandonando aqui atrás, praticamente deixando dois ou três jogadores da do União contra dois ou três da ponte, é, é perigosíssimo, porque o contra-ataque se vier, apesar que a União recuou muito, já começa um pouco do erro, já começa a recuar e deixar somente junto o Batata à frente. Antes não, estava todo mundo mais à frente. Está chegando aí o Dionísio para a cobrança do escanteio. Vai para a área lá o Edson Pezinho. Veja aí o João Paulo. Bola para dentro. Lateral para a ponte. Logo mais você tem um super compacto de Noroeste e América. O jogo está sendo disputado em Bauru. Eduardo Vaz vai apresentar para você aqui no Show do Esporte. João Marcelo desviou. Tirou Davi. Tá aí o Fabinho. Lá atrás o Marcos Vinícius. Paulo César está no lance. Outra vez com o Fabinho. Cinco minutos do segundo tempo aqui em Santa Bárbara. Tira Davi. Moreno e João Paulo ali. Tá lá o João. Saiu não. bola não saiu agora sim. No primeiro lance não tinha saído não. Veja aí a bola. Em cima da linha ali o João conseguiu evitar e o Bandeira acompanhava lá do outro lado. Mas o jogo já tava parado com a falta no primeiro lance, Jota. Bola no chão, falta pra ponte. Vai, vai, vai, Paulo César joga lá dentro. 1 a 0 União. Saiu César, tira. Ezequiel. Paulo César. João Paulo. Por baixo Davi. João Paulo aperta também ali o China. João Paulo joga na frente. O Edilson tá um metro e meio ali do João Paulo. E, e o Fabinho. Reclamou. Fabinho tá fora de campo, trocando a chuteira. Fabinho cansou de escorregar, agora vai com chuteira de trava, Jota. Às 8 da noite tem o apito final. E logo após o apito tem o sorteio do Telesorte. 30 mil na trinca e a quadra já chegou a 94 mil. Não é brincadeira, 94 mil na quadra. Vai ligando aí. Boa sorte pra você. Quanto mais o Brasil inteiro ligar, claro, o prêmio aumenta. O tempo que ele quer que saia o gol. Leandro. Ele não vai chamar, fica aí. Você está ouvindo o Celso Teixeira que o Fabinho ainda está fora de campo. Wagner toca na frente para o Leandro. Chega bem o lateral. Para dentro, João Marcelo faz o desvio. Tá do outro lado Gilson Batata levantou para a área e o Dionísio tentou meter a bola pela linha de fundo, mas não desse jeito, né? Veja outra vez, ele pegou mal. E o goleiro teve que ainda tocar na bola. Dionísio jogando contra todo o patrimônio de Moisés do Lucarelli, é isso. O Jefferson não está tendo, não acompanha o lance, ela percebe que ele acompanha o lance, olha. poderia ter tomado gol a ponte, né? Faltou tranquilidade a Dionísio, deu de canela, né? Olha o Orlandão lá dentro. Agora a ponte sai. Vamos ver essa saída da ponte. João Paulo lá com o Davi. Davi apertando na marcação. Falta lá. E a ponte prepara Regis, número 17, jogador que está vindo de contusão. E deve ter o seu passe comprado junto ao Dínamo da cidade de Alagoas, do estado de Alagoas, por 150 mil reais. Agora a pouco a torcida da ponte estava pedindo o Regis. E ele vai. Boa bola aqui para o Moreno. Chegou, encarou, do outro lado, batata! Gol! Jogada do Moreno Ele podia até bater pro gol Mas levantou com mel Açúcar da cabeça do Gilson Nenhuma chance pro Jefferson Dois para o União Zero para a Ponte Preta E o detalhe A jogada mal feita pelo João Marcelo Que ele à frente deu essa bola de graça Houve uma tabela perfeita Ele já tinha feito falta o João Marcelo no próprio Wagner Truncou a tabela Mas João Marcelo entrou por trás tá perfeito o Edilson Pereira. Pressionante ele acompanhando o lance em cima, Jota. Serviu ao... Aí tá ao Moreno. Agora o um primor de passe do Moreno, né? Deixou o Gilson batata na cara do gol. E aquele que nós estávamos comentando. Não adianta todo mundo querer fazer gol, Jota. Tem que ter tranquilidade. Aí toma 2 a 0. E agora, como é que fica? As coisas pioram mais a ponta. E a ponte tinha melhorada, apesar que o União tinha recuado, estava dando espaço, estava tocando a bola, mas o problema maior é criação. Não existe criação nesse setor de meio de campo. Fica só João Paulo para tentar criar pelo lado de, de esquerdo. É muito pouco. Esse foi o 17 sétimo gol de Gilson Batata no campeonato. Artilheiro máximo em 19 partidas. E a ponte mudou. Saiu Washington, entrou Regis 17. Saiu portanto o Washington, entrou o Regis, mexeu o técnico Celso Teixeira, vai lá o César e tira. Volta a ponte, 2 a 0 para o União. Tá aí a marca de 10 minutos. Mineiro, bom lance do Mineiro. Ezequiel vem de trás. Chutou em cima do Davi, sobrou para o João, aperta ali o Moreno. Ainda o João Paulo, Moreno. E quando foi tirar chutou mais o chão do que a bola. Tá lá o João. China com ele. E o Edilson acompanhando de perto ali o árbitro. Para melhorar a circulação do meio-campo, Claudinho está no aquecimento. Camisa 16. Já marcou cinco gols no time da Ponte. 2 a 0 União. Caiu o Claudinho. Paulo César vai fazer o manual. João Marcelo tá lá dentro. Desviou. Tirou de lá o Orlandão. Isso, o Batata tá lá pelo meio. Tentativa do Wagner lá pela direita. Foi nada não. É, porque ele tirou o Washington à frente, porque a bola não chega. O Washington não é ocupado. botou o Reggio. É outra movimentação, lógico. O problema é o setor do meio de campo. Aí sim, o Claudinho já tem uma outra qualidade. É um jogador mais habilidoso que chega, tem uma aproximação boa e faz com essa bola chegar à frente. Então o que falta realmente, é a ponte, o maior problema da ponte é nesse setor que a gente vem comentando desde o início do jogo. 11 minutos, lançamento lá, o bandeira já marcado, impedimento do Moreno. Vem aí as finais da NBA. Vem aí as 500 milhas de Indianápolis. E vem aí o Mundial Feminino de Basquete. Tudo nesse mês de maio. Aperitivos fantásticos para a Copa do Mundo. A Band vai mostrar todos os jogos da Copa. Moreno. Rolou legal. Não, não foi nada, não foi nada, lance limpo, tentou cavar lá e a bola saiu lá, tira de meta. O Guilherme, acho que o é um trio de arbitragem até aqui, erros comuns, normais, mas bem, hein? Bem, bem, espetacular, principalmente o Edilson. Edilson, mano, em todos os lances mais importantes ele está presente. Está um metro, dois metros de distância, Jota. Aquele lance que nós comentamos do Bandeirinha, quando ele levantou que não estava impedido o jogador do União no primeiro tempo. Ele estava presente, ele até apontou para seu auxiliar dizendo que não estava. Esse lance aqui do, do segundo gol do União também, que ele poderia ter marcado a, a, a falta do, do Wagner, do, do, João, do João Marcelo em cima do Wagner. Não, ele percebeu que essa bola tinha sido também servida para o Moreno, deixou o jogo seguir. Enfim, está até aqui perfeito o Edilson Pereira. É isso aí. Para quem está analisando com frieza, nada a contestar na arbitragem aqui em Santa Bárbara. Está aí o João. Trabalha por ali o Ezequiel, João Paulo, Mineiro, 2 a 0, União. Vai chegando o Fabinho. tá aí o Fabinho. Esse Fabinho aí, o Corinthians está de olho nele, né, Pascoal? Você disse outro dia. Ele já está emprestado ao Corinthians e deverá se apresentar. Assim que terminar a Série A2 do Campeonato Paulista, uma troca que o Corinthians fez. Emprestou o André Cruz para a Ponte Preta e emprestou o Fabinho Belo Volante para o Corinthians no Campeonato Brasileiro. Aí o Edilson Pereira de Carvalho, aí o Dionísio para fazer o arremesso. Está no prejuízo, a Ponte está perdendo aqui em Santa Bárbara, 2 a 0. Moreno. Belo toque do Gilson, batata na direita para o Wagner. Wagner tem o Gilson ali pelo meio e jogou do outro lado para o Edson Pezinho. União que depois vai jogar fora de casa nas duas últimas rodadas, em Bauru e Rio Preto. Olha o Edson. A Ponte Preta domingo, né, no final de semana. No próximo vai receber o Noroeste e depois, na última rodada, vai a Rio Preto. Edson. Toca para dentro. Se atrapalhou ali no domínio da bola o Paulo César. Veja outra vez aí. Às 8 da noite tem o apito final. Vai arrumando tudo lá dentro o goleiro Jefferson. Um escanteio para o Leão. Torcida do Leão tá embalada. Lá do outro lado. O primeiro o Tonino alcançou. Depois o Moreno furou. Meio-dia e 27 em Santa Bárbara. Logo mais tem o futsal para você. 2h45 ao vivo de São Caetano do Sul. A Liga Nacional de Futsal com Alexandre Zanforlini e Márcio de Castro. Ao vivo. Bola no chão ali. Na lateral. Vai trabalhando aí o time de Santa Bárbara no seu campo de ataque. Está aí o Edson. Domina Edson Pezinho. China vai chegando. Meteu lá dentro. Moreno se enroscou lá com o João Marcelo. E o Celso Teixeira está demorando para fazer a modificação. Nós já temos já 15 minutos, Jota. O jogador que eu teraria era, era o Ezequiel, apesar da sua experiência toda, porque o Fabinho vai ali, ele vai do lado esquerdo, o Mineiro lá direito. O primeiro não comporia melhor esse setor de meio de campo, realmente tinha mais qualidade. Mas está demorando, não sei o que ele está pensando, em ter e mexer nesse setor. Você conferiu 15 minutos, 2 a 0 para o União. Edson Pezinho e Gilson Batata marcaram. João Marcelo mete lá na frente o Regis, tentou o desvio. Aí, vo aí você fala, João Marcelo faz o passe, faz o lançamento. Ele está tentando toda hora fazer ligação direta, não interessa essa ligação direta para a ponte. O tentou fazer a conexão lá com o João Moreno. Vai saindo a União. Aos 30 minutos teremos o sorteio Telesorte tá LG, um cassete e um micro-ondas, hein? Vai ligando e aí você ainda concorre ao sorteio da trinca e da quadra, quadra logo mais à noite, terminando o apito. A trinca 30 mil, a quadra 94 mil. Boa sorte para você que tá ligando. J. Pascoal Vai sair o João Paulo no time da Ponte Preta Para a entrada do 16, Claudinho Esperança para a torcida da Ponte Claudinho em campo daqui a pouco Marcos Vinícius 2 a 0, União Regis Vai trabalhando ali pelo meio Buscou o Cure, falta cartão para o Leandro, hein? Primeiro cartão para o time do União. É com a série do João Paulo. Agora, se ele colocar o Claudinho aberto fazendo a mesma função do João Paulo, aí vai ficar difícil a bola chegar. Porque o problema não é lá na frente, né? Ele pode tirar todos os olhos lá na frente. O problema é justamente que ainda estão comentando que é todo meio de campo que não trabalha nossa bola. Agora, se o Claudinho ainda voltar para trabalhar, fazer uma, uma uma articulação com o Mineiro o Fabinho, o tempo o próprio Ezequiel, tudo bem, mas eu ainda optaria mais para a saída de um, de um homem de meio de campo, de marcação com o Ezequiel, porque Mineiro e o Fabinho, a mesma coisa, podiam marcar os dois, os tem têm essa característica, e liberava mais o Claudinho para armar ele e João Paulo. Olha o Marcos Vinícius batendo, parou no China ali. Aí o Batata, artilheiro do campeonato. Mete na frente para o China. Já tá. Liga Pascoal. Vou eu perguntar pro Celso aqui. Celso, a entrada do Claudinha para fazer a ligação do meio ou lá na frente e na ponta? Não, lá mesmo. Mas só que ele tem mais força para vir para fazer a ligação também, né? Ele faz a jogada de ponta. Coisa que com o João não estava acontecendo até porque o João tá um pouquinho fora de ritmo. E a gente tem tá tentado pela sua experiência, mas já deu, ele cansou. Vamos tentar com o Claudinho que tem mais força. Olha o Cure, olha o Cure. Chegou o Orlandão ali com o Cure. Tiro de meta pro União. Opa! Opa! Opa! Precisamos conferir esse lance aí. Parece que na volta teve alguma coisa ali. Vamos ver. Olha o lance aí. Vai sair cartão. Agora, agora, ó. Agora o Cureta tá no chão. Curê parece que provocou ali. Mas tem cartão pro Curê também, ela. Cartão amarelo para Curê, jogador da Ponte Preta de Campinas. Só para ele, viu, Jota? Tá certo, agora. você viu aí, imagina o mente. Você vê que o Curet vai levantando. Tá certo que o jogador Juari vem em cima dele, mas ele põe a cabeça. Realmente ele joga a cabeça no corpo de Juari para insinuar qualquer coisa, mas o, o Edilson Piranha tá bem no lance. Aquele primeiro lance eu achei que foi falta do Orlandão, e aí seria pênalti, mas depois o Curê tentou cavar. 2 a 0 União. Aí o Wagner na bola. Legal, limpo o lance. Bola mal tocada na frente pro Curê. Chegou o Toninho. Aí o Toninho, 19 minutos. Olha o presente que ele deu lá para o Claudinho. Desarmado pelo China, Moreno. Esse China é um, uma presença marcante esse todo meio do campo. Marca, vai à frente, que raça, que disposição desse jogador. Moreno chegou a tempo. A bola não saiu não. Parou todo mundo, claro, menos o Moreno, né? E ele chegou a tempo lá para meter para a área. 2 a 0 União. O Ivelino falou do China, o camisa número 5 da equipe do União. Ele tem 28 anos e jogou quase toda a sua carreira na equipe do Grêmio São Carlense na cidade de São Carlos. Paulo César pela, pela esquerda, busca aqui o meio. O Regis está bem marcado lá, chegou o Juari. Tirou China. E você vê quem veio para cá. O Paulo César no meio aqui, como homem de meio de campo, tentando armar, tentando criar. Mas não tem essa característica. Tem que jogar sem assim, aberto na ponta. Hein? Sim, esse setor é de meio de campo, tocar essa bola, criar, ter a tranquilidade. Não ficar nesse desespero que está. tá uma loucura o time do, da ponte, Jota. Se você vê taticamente, é uma amontoado de jogadores. Não há uma distribuição melhor no campo perdendo 2 a 0, mas perdeu totalmente a tranquilidade. Você vê o João Marcelo praticamente lá abandonou a zaga. Vem jogar no meio de campo. Curé. adiantou demais o Curé. Chega aí Orlando e tira. Tá caído lá o Orlando, você confere 21 minutos, 2 a 0. O bandeira tá chamando lá, hein? Paulino tá chamando o Arthur, Dilson Pereira de Carvalho disse que viu e está dizendo que viu, agora viu, viu. o Pas... árbitro o que aconteceu Pascoal, o Curé deu um bico no zagueiro central do Orlando já está expulso o Curé, já tem amarelo, toma o vermelho está expulso o Curé e agora ele tenta dar um soco em cima do lateral esquerdo da equipe do União Barbarense, o Leandro se ele pega o soco, era nocaute veja o lance aí, vamos conferir aqui o lance, Orlando tira e aí com a pé esquerdo, com a perna esquerda, o Curê acerta o Orlando a um metro do bandeira. Aí o Curê. E o ah, Celso, você viu o Celso não? Você viu, tá, Viva? Tá certo, o Celso tá reclamando, ó lá. Olha ah lá. Ele é perdeu a cabeça o Curê, sem necessidade alguma. Até aí que eu digo, tem que ter a tranquilidade. Acontece que o time da ponta está totalmente desarticulado Totalmente eh, perdido no campo E faz com que a jogada não nasce A bola não chega ao Curegues É um jogador veloz, mas não tem setor no meio de campo Que eu vou repetir novamente Porque ele é um jogador veloz, essa bota ele chega Ele, não, ele vem aqui atrás, tromba aqui atrás, vai na frente Enfim, então perde a cabeça, é expulso Prejudica demais a ponta preta Olha o Mineiro, olha o Mineiro Bateu, passou a direita do César você vai fazer uma incrível viagem a Minas Gerais Vem aí, Cegas Azuis, a nova novela da Band Bram Massup, foi irresistível sabor número um O Curei foi expulso aos 21 minutos, agora 22 Portanto, a Ponte com 10 E o torcedor da Ponte, que está acompanhando a Band Viu a expressão do técnico, né? O Celso Teixeira, quando o Curei passava por ele ali Tipo daquele negócio, mas o cure o que você foi fazer, Cureu? Leandro. Logo mais tem um compacto para você de Noroeste e América com o Eduardo As. Terminando aqui o jogo da ponte. Ponte e União, né? Lateral. Agora, ele tem o um André Santos, a gente conhece como jogava tão bem de lateral, podia ser muito aproveitado como foi no Corinthians, né? Agora a gente vê o Dionísio jogar pela lateral direita, não criando uma situação, jogando muito mal. Eu não sei por que o André no banco, O André quando jogou pela equipe da Ponte Preta, jogou como lateral e não estava bem fisicamente. Ele ficou parado quase quatro meses e não rendeu o que esperava o técnico Celso Teixeira. Por isso, saiu do time exatamente no jogo contra o América, na primeira partida dessa fase final. Tiro de meta para o União. Vai ligando para o Telesorte, hein? Daqui a seis minutos tem um videocassete, tem um micro-ondas LG. E ainda você fica habilitado para o sorteio da noite, com 30 mil na 30, 94 mil na quadra, vai ligando, boa sorte. E no final da transmissão tem um pacote para você ir à França, acompanhar uma das semifinais da Copa do Mundo, hein? Ligue. Paulo César tocou na frente, vamos ver se dá para o Claudinho, não deu. Faça um gol pela infância brasileira. É sério, hein? Compre um kit França 98 da LBV. Ligue agora para 0800 55 75 50. E você vai ajudar a milhares de crianças brasileiras. Faça você também um gol pela infância brasileira. 12 horas e 37 minutos em Santa Bárbara. Calada aqui a torcida da ponte. E a torcida do União vai curtindo esses dois a 0 aí. E a Ponte Preta prepara Luiz Miller, camisa número 18. Artilheiro. Aí o Regis sofre a falta, Mineiro cai. Aí o César que vem. Veja outra vez o lance aí. Falta do Regis agora. No próximo final de semana, o América vai receber o União lá em Rio Preto e a Ponte vai receber o Noroeste em Campinas. Está aí o Benaz. China. Faltas cometidas, 33 contra 8. Hein? Ponte Preta só cometeu 8 faltas até aqui. Datafolha registrou ali. Olha o um lance aí, Paulo César pegando o Gilson Batata por trás. Wagner, China está atrás pedindo. Pouco mais atrás para o Orlando. Essa vem aqui na esquerda para o Leandro. A ponte com 10. Cure foi expulso. Há cinco minutos atrás. Aí o Edson. Moreno. Edson mete na frente para o Moreno. Apertam ali para cima do Moreno. O Edilson está acompanhando de perto, está confirmando lá. Tiro de meta. Saiu o Moreno. Vamos conver de novo. Saiu lá a bola. Realmente a bola saiu. Moreno abriu os braços ali, queria falta. Levou um raspão ali do jogador da ponte, só de passagem. Aí o O União vai ganhando 2 a 0 aqui em Santa Bárbara. Olha o China como se apresentou bem. Olha o China. Rolou a bola. Wagner. Chegou meio devagar no lance ali o Wagner. Né? Tá sentindo cãibras o jogador Wagner. Ele já tinha olhado duas vezes aqui para o banco. Agora caiu sentindo cãibras o jogador Wagner da, da equipe da União Agrícola Barbarense. No aquecimento já está tome número 15. Olha o Regis, estamos no segundo tempo aqui. É a antepenúltima rodada para a gente conhecer quem sobe a divisão de elite do futebol de São Paulo. Paulo César tocou mal na frente para o Regis. A legitimidade do Sax, fogo cruzado, hoje 10 da noite, aqui na Band. Tem um toque ali, tem um toque ali. As alterações, Jota. Vamos lá. Saindo Wagner, número 9, para a entrada de Tommy, número 15, na equipe do União Agrícola Barbarense. No time da Ponte Preta sai Paulo César, número 6, para a entrada de Luiz Miller, número 18. Significa dizer que Claudinho passa a ser o ala pela esquerda do time da Ponte Preta. Aí, portanto, e o, né, o Celso Teixeira, técnico da ponte, gasta, portanto, a sua terceira alteração. Aí ele vai botar mais competência, eu tô esquerdo do Claudinho, que eu queria ver esse, esse garoto trabalhar no meio de campo. E vai botar o Luiz Miller, não sei se mais à frente, porque o que é importante ressaltar, vou ressaltar de novo, já tô sendo repetitivo, é o problema no meio de campo da ponte, não adianta ele botar 10 à frente a bola não chega à frente. Então, o problema do, do, da ponta se resume no meio de campo. Uma competência maior, um toque de bola melhor. Ainda mais agora com 10 homens, a, as coisas se complicaram. Você vê que o União agora está tranquilo tocando a bola. E não tem pressa, claro. Vai valorizar o máximo possível da bola está nos seus pés. E vai fazer a jogada na hora, na hora certa, sempre não vai correr. Ou procurando não correr risco. Olha aí o goleiro Jefferson. 2 a 0 para o União. Era tudo o que o União queria, porque agora nós já dissemos que ele vai sair duas vezes. Vai jogar o preto e vai a Bauru. E assume a liderança do campeonato com sete pontos contra seis da ponte preta. É isso aí. Claudinho vai se posicionando lá pela esquerda, mas a bola chegou até o Fabinho. Chegou, levantou, olha o gol para fora! Inacreditável! Agora o gol que o Claudinho deixou de fazer. Olha aí, ó. Tiro de meta para o União. Saiu o Claudinho. E a primeira jogada consciente, o time da ponte. Toque de bola, envolvendo, apareceu o Fabinho que setor direito. Visualizou muito bem o Claudinho do outro lado. Pena que o Claudinho pegou mão na bola. Daqui a pouco tem o um sorteio para você, hein? Vamos dar um tempinho aí. Tem um videocassete, tem um microondas LG. Que presentaços para você, hein? Vai ligando. Aí o prêmio da trinque da quadra para o sorteio da noite. Tem um pacote para você ir à Copa do Mundo ver uma das semifinais depois do jogo. Vai ligando. Vamos dar um tempinho e já já fazemos o sorteio. Lateral lá pro o time da ponte, João Marcelo. Está em todos os lugares do campo exprimido ali o time da ponte União aperta ali. Tem falta lá. Tem falta lá. Ponte com 10. O Curê foi expulso aos 21 minutos. Agora estamos com 31. Aí o Dionísio. Chega aqui o Fabinho. Perdeu ali a posse de bola o Fabinho. O ato acompanhava, dizia que não. O Fabinho jurou o Leandro lá, o lateral do União Marcos Vinicius Aí Ezequiel Fabinho, ele e o Leandro, ó Ele e o Leandro O Edilson tá pedindo calma ali 2 a 0, União Vai o Ezequiel, já já tem o um sorteio Lá pela esquerda agora o Regis Claudinho ali do lado dele Cortou bem o Juari. Tá aí o Tome. Tá impedido, tá impedido. Vamos aproveitar, vamos pro sorteio. Valendo um videocassete, valendo um micro-ondas LG. Vamos ver pra onde vai. 0,71. Salvador. Não podia faltar, né? O amigo de Salvador tá sempre ligado aqui no Telesorte, tá sempre ligado na Band. Parabéns, belo presente, hein? Um vídeo cassete e um micro-ondas LG. E Jota, você vê o erro que comete o União. Ele tem um jogador a mais, ele tem que jogar, jogar com dois à frente. Olha aí Jota, vai nele. Olha o Moreno, olha o Moreno. Chegou, rolou pro Tome. Gol! Contra João Marcelo, que... Felicidade do zagueiro da Ponte. Olha aí, o Tome chegou, ele se atrapalhou todo o zagueiro João Marcelo. 32, 3 para o União, 0 para a Ponte Preta. O torcedor do União faz a festa, mas que infelicidade do zagueiro da Macaca, Roberto Guimelino. É, eu queria comentar, assim, tem um jogador a mais. Se você joga com dois homens à frente, como você vê agora, praticamente, a ponte tem que ter três para marcar. Ou então vai ficar mano a mano, vai correr o risco, que nem agora. Vai correr esse risco que vai acontecer. O contra-ataque é forte. Então não há necessidade de recuar como está recuando tanto. Então tem que jogar à frente e preocupar muito mais o setor defensivo da ponte, porque sempre vai ter que ficar um jogador a mais. João Marcelo, ali? Diga, pessoal. João Marcelo que já tinha marcado dois gols a favor da Ponte Preta marca o seu primeiro contra neste campeonato e a torcida da Ponte literalmente abandona o jogo vai embora, dá só uma olhada como a torcida desce das arquibancadas para deixar aqui o estádio Antônio Guimarães Jota é, as imagens aqui já mostraram o torcedor da Ponte vai embora 34 minutos 3 a 0 o União Olha o Celso Teixeira aí, ó. Você tá vendo de novo aí o lance. Dionísio tava lá o Leandro. 3 a 0. E o União agora vencendo aqui, vai tentar lá fora o seu acesso. Vai a Rio Preto e vai a Bauru. Olha o Claudinho. Tira de lá o Davi. E veja como fica importante também a outra partida, que pode apontar um líder do campeonato ao lado do União Agrícola, ou então um vice-líder da competição, Jota. É isso aí, daqui a pouco nós vamos conferir aí um super compacto do Noroeste e América, daqui a pouquinho. Eduardo Vaz vai mostrar para nós daqui a pouco o que aconteceu lá em Bauru. Olha o Tome, desarrumado o time da ponte, olha o Tome... Alá o Regis, bastante recuado. Já passamos agora dos 35. Infelizmente, você falou desarrumado. Infelizmente, desarrumado desde o início. Temos de posicionamento, a equipe da Ponte, hoje, não apresentou um bom futebol, né? Ficou devendo. Muito, muito nervosa. Se perdendo em campo. Não, to... não havendo toque de bola, não havendo aproximação. Enfim, a Ponte ficou devendo. lá o Marcos Vinicius. Duas e quarenta você vai acompanhar o Futsal, a Liga Nacional de Futsal, ao vivo de São Caetano Com o Alexandre, com o Zanforlin e com o Márcio de Castro. Está aqui o nosso Ricardo Veronese, J. Lima, pessoal aqui de Brotas. Falou que lá no Bar do Zanão, lá em Brotas, tem um telão lá, todo mundo acompanhando lá o jogo. É, um abraço a Brotas, o pessoal lá do bar. Vê se não toma muito aí, hein? É, vamos devagar. 3 a 0 para o União. Estamos agora com 36. O Benazzi vai mexer de novo, né, Pascoal? Preparado já para entrar o jogador Buião aquele que foi revelado pelo Marília, com passagem pelo Palmeiras. Está aqui pronto o atacante Buião para entrar. Só que o Edson Pezinho pediu um tempo também para ver se dá para ele continuar. Porque o Gilson Batata era quem sairia. Essa é para Tome. Olha o Tome aí, vai chegando. Vai para cima. O Marcelo ficou, bateu! Lá do outro lado pro Moreno. Ele tinha até ângulo para bater pro gol. Veja essa bola como passou ali na frente do goleiro Jefferson. O oh, O China. Vai comemorando o torcedor aqui do Leão, que é o União. China rolou no meio, tentava o Batata. E olha a situação da ponta, Olha o João Marcelo. João Marcelo não sei se é cãibra ou ele sentiu um o Tá Está alongando lá. Está ruim o João Marcelo também. Batata. Aí o Batata. Prende. Rola no meio para o Juari. Vai agora na administração da vantagem o time do União. Dionísio Mineiro. Vai o Mineiro. A Ponte vai pegar o Noroeste na próxima rodada. O União vai a Rio Preto. Daqui a pouco vamos conferir o que aconteceu lá em Bauru. Noroeste América, daqui a pouquinho, hein? Eduardo Vaz apresenta para você um super compacto. batata porque ele ia tirar o batata porque o batata já vem arrumou muita confusão com o jogador da ponte, Direto, então, na, na <risos> e ele quer preservar o batata <risos> tá certo até o o treinador Benazzi, porque é importante isso não haver confusão tirar o batata Você gol tá vibrando aqui tem gol lá em bauru daqui a pouco você vai conferir aqui na banda hein? daqui a pouco 38 vai chegando por aqui o orlandão tome olha o tome olha o tome tá ajeitando clareou bateu jefferson outra vez o goleiro é um goleira Aço esse jefferson no primeiro tempo ele fez quatro monstruosas subiu moreno 3 a 0 pro união foi Pascoal. Bem, o público da partida só, a recaração não foi fornecida. O público de 9.430. Estranho, né, Pascoal? Porque na sexta-feira à tarde já diziam aqui que 12 mil ingressos. A carga total já havia sido vendido. Perfeitamente. Inclusive é. os torcedores da Ponte Preta de Campinas tiveram dificuldades para comprar ingresso, porque a cidade já tinha consumido praticamente todos os ingressos. Agora o público anunciado é 9.430. Se cabem 15.800, segundo as informações dos dirigentes da União Agrícola Barbarense. Tomando por base esse número, tem pelo menos aqui um número superior a esse que foi divulgado. É isso aí. Está aí o buião pronto para entrar. Você vai fazer uma incrível viagem a Minas Gerais. Vem aí, Cegas Azuis, a nova novela da Band. 3 a 0 para o União. Daqui a pouco tem o Benazia e o técnico do União. Daqui a pouco tem um compacto para você de Noroeste América. Você vai conferir com o Eduardo Vaz. E aqui está saindo Moreno na equipe do União Agrícola Barbarense para a entrada de Buião. Buião que vai com a camisa 16 no time do União Agrícola. E Moreno jogou uma grande partida também. Aliás, o União Barbarense fez uma grande apresentação até aqui. E merecido o score até aqui. 3 a 0. Edson Pezinho, Gilson Batata e João Marcelo contra. Esse gol do João Marcelo, né, contra aquele gol, você tá vendo aí o loss? Não tem como dar uma outra autoria ao gol. Não tem, né, Vila? Esse é o gol contra mesmo. Não tem jeito. É, ele foi dominar e com a outra perna, infelizmente, deu azar, bateu na canela dele e matou o goleirão. Você vê que o Gérard nunca pensava que ia acontecer isso. Porque é diferente quando você, você prisou muito bem, quando eles tentaram... Até chutar a bola, a bola entrava. Aí sim, podia ser gol até do... do de quem cruzou a bola. Mas aí foi o do, gol do João Marcelo Gol! Duilão! Ele acabou de entrar. 41 minutos. Ele entrou agora. Aos 40 Veja aí o lançamento, o levantamento do Leandro na cabeça do Buião. Em diagonal, matou o goleiro. 4 para o União, 0 para a ponte preta. goleada aqui do União para cima da ponte. É, perfeito. Agora, o que é importante ressaltar, que me agrada muito, é o passe. O passe do Leandro novamente, assistência né? Ele visualizou o Buião do outro lado, Jota, fez o passe perfeito. O Boião só fez o gol. Está de parabéns, União. Uma grande partida. Vai assumindo a liderança isolada a equipe do União Barbarense. Você tá vendo de novo aí o Boião, ó. O goleiro fez o que pôde. Vamos para o final do jogo. E União vai mudar. O Gilson Batata vai sair para a entrada do Niltinho, que é meio campo com a 17. Olha um recado para você que ligou para o Telesorte e para você que está ligando, hein? A Simone logo mais vai sortear um pacote para você ir à França assistir a uma das semifinais da Copa do Mundo, hein? Tudo pago, acompanhante. Tá aí o Gilson Batata vai ligando e a quadra e a trinca estão aí para você conferir. Tá aí o Gilson Batata. Tá aí o Gilson e aí a entrada do Nilton. Que festa faz o torcedor barbaresco. Não podia ser diferente. O torcedor veio preocupado aqui para enfrentar a Ponte Preta. Precisava da vitória porque agora joga duas vezes fora. E de repente faz 4 a 0. É muito pro o torcedor do União, né? Olha o Leandro. 43. Calma! Calma! Calma! calma. Aí o resto. Claudinho, você do futsal, hein? Logo mais, 2h45, tem a Liga Nacional de Futsal, ao vivo de São Caetano. Alexandre, Zanforlin, Márcio de Castro. Vamos acompanhar o futsal, tá, tá bonito, a liga tá bonita. Claudinho, no meio pro Regis. Dominou errado, mas ainda fez o passe. Bateu César! Olha a sobra lá. Tá valendo ainda, direto na trave! Na trave! Luiz Miller, você tá vendo de novo, ó! Olha lá! Dominou, meteu um efeito, se arrumou, meteu um efeito, ela tocou no travessão. Luiz Miller técnico do União Agrícola Barbarense está chamando a atenção aqui. Que a atenção tem que ser o um jogo inteiro. Não é porque está 4 a 1, 4 a 0. Não é porque tem 4 a 0 que pode facilar. Não gosto disso. Não gosto disso tem que jogar sério até o final. Gol, gol vale muito. Fica com essas palhaçadas. É a bronca do Benaz. Bola na frente para o Tome. Vamos agora para os acréscimos do senhor Edilson Pereira de Carvalho. Enquanto isso, você faz o seguinte: você pode fazer um gol pela infância brasileira. Adquira um kit França 98 da LBV. 0855 50. Você vai ajudar a milhares e milhares de crianças brasileiras. O de Santa Bárbara está cantando aí: Está chegando a hora. 4 a 0 para o União. Daqui a pouco tem Noroeste e América para você conferir um super compacto. Vamos ver o que, é que aconteceu lá em Bauru. E União Agrícola Barbarense, com os quatro gols marcados hoje, tem a melhor defesa da competição, com dois gols sofridos e o melhor ataque com seis gols marcados. Ultrapassa o time da Ponte Preta, que tinha marcado cinco gols nessa fase da competição. Vamos para 46. Tivemos aquela expulsão do purê. Terminou, terminou. Termina o jogo em Santa Bárbara. 4 para o União, 0 para Ponte Preto. União vai assumindo a liderança. E agora só faltam mais duas rodadas para a gente conhecer o campeão da Série 2. O novo integrante da divisão de elite do futebol de São Paulo. Termina o jogo aqui. Vamos voltar ao Morumbi em São Paulo. Você, Simone.